Olá, tudo bem? Eu sou o Jovem Cultural, e quero te fazer uma pergunta. Quero que me responda se você se considera uma pessoa fria, ou mesmo se gostaria de ser uma pessoa fria. Porém, para que você consiga o que deseja, e se torne de fato essa pessoa fria, deve estar disposto a fazer desse comportamento parte de sua personalidade. Porque não existe essa de dizer, ah, eu costumo ser frio, ou quem sabe, de vez em quando eu sou frio. Não. A frieza tem que estar com você a todos os momentos, pois a qualquer instante podem surgir situações de oportunidades ou mesmo de enrascadas, em que usar essa conduta fria te colocará sobre vantagens nessas situações. Isso, que muitas das vezes, até mesmo pessoas de seu círculo social ou de sua convivência, podem estar tentando te prejudicar de alguma maneira, e você terá que tomar alguma atitude em relação a isso das quais a melhor será a de agir com frieza, focando em não ouvir as suas emoções e usar apenas a sua racionalidade para solucionar tudo da melhor forma possível. Portanto, a frieza não é um comportamento que se deve ter de vez em quando. Ela se trata de algo que deve existir em você, não como um hábito, mas diria como uma doutrina. Porque se você me perguntar agora se eu acredito que o comportamento frio atrai o sucesso, Direi que não. Um momento. Espera aí. Então você está dizendo que não acredita? O próprio autor está dizendo que não acredita no que ele ensina? Você tem razão. Eu não acredito. Porque quem acredita, diz crer. Diz confiar em algo sem mesmo ter provas sólidas, ou fatos de sua veracidade. O ponto aqui é, é que eu sei que esse comportamento atrai o sucesso. Porque basta olhar para as pessoas de sucesso. Essas, que estão preparadas para usar a sua razão e não as suas emoções a qualquer instante. Por isso, nesse vídeo, irei te dar algumas dicas para que consiga formar a sua frieza de uma maneira mais sábia e mais astuta. Mas antes de iniciarmos, se puder já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, ficarei grato pela confiança depositada em nossos conteúdos. E bom, vamos ao vídeo. A primeira atitude é não deixar com que o seu emocional responda por você, ou mesmo te guie em suas ações, pois normalmente você só verá que errou em algo depois de já ter feito. Use o seu racional para analisar se há vantagens em falar ou mesmo tomar certa atitude, pois no momento em que estiver conversando com alguém, essa ação fará com que você evite de contar certas coisas pessoais das quais não deveria. Usar a razão em diálogos cotidianos, é fundamental para que as decisões tomadas em contar certas coisas não fujam de seu controle, partindo para o lado emocional, fazendo com que as suas falas venham das suas emoções. E o problema disso é que muitas das vezes, as decisões tomadas nessas horas também são a partir de seu emocional. Logo, use sua razão. Pense no que a outra pessoa acharia de você contar sobre aquilo reflita se é necessário realmente dizer aquilo para outra pessoa e se a partir disso, a outra pessoa não vai ficar te aborrecendo. Faça isso antes de tomar as suas próximas decisões. Não alimente as suas emoções. Foque nas suas responsabilidades. Deixe suas emoções de lado para conseguir fazer aquilo que demanda sua energia. Por exemplo, imagine que você não está tendo um bom dia, pois alguma coisa de importante saiu do seu controle e ao invés de ficar nervoso, ou mesmo de ficar remoendo o erro, você sabe que está cheio de coisas a fazer. E aí o que você fará é focar nos seus afazeres. Porque, obviamente, se der ouvidos a pensamentos que estão te deixando cada vez mais com raiva, você não terá nenhum resultado que seja importante alimentando esses pensamentos, ou qualquer outro que te tire do controle da sua racionalidade. Agora uma outra situação que nos cabe mencionar é sobre a raiva. Porque quando você se deixa ser tomado por esse tipo de emoção, você perde a capacidade de raciocinar direito, podendo até mesmo ser facilmente manipulado. Pois veja só, imagine que você esteja em uma discussão e baseado nessa situação, me diga o que faria caso a outra parte colocasse em questão um fato manipulado por ela para te gerar raiva. Você provavelmente iria focar nessa questão e tentar revidar de alguma maneira achando que dessa forma infringiria dano a outra pessoa, quando, na verdade, ela só estaria te manipulando para exatamente você ter esse tipo de comportamento e só acabar, por fim, prejudicando você mesmo. Lembre-se, Dom Vito Corleone diz para não odiar os seus inimigos, porque isso pode atrapalhar o julgamento. E ele tem toda a razão. Nessas horas de raiva e ódio farão com que você perca totalmente o controle das suas próprias reações e, dessa forma, é mais fácil você se prejudicar do que a outra pessoa. Isso, mesmo que tenha razão de estar com raiva. E, por isso, não foque na sua irritação com a situação. Foque na sua paciência, para que consiga analisar o seu oponente e, de forma racional, consiga criar um ótimo plano. E, por fim, após ter ficado claro que, para ser frio, você deve usar sua racionalidade e não dar ouvido às emoções, sejam elas boas ou não, a última atitude é de não expressar, logo de cara, o que vem à mente, pois nunca se sabe como será a reação da outra parte. Busque entender primeiro o que se pode ser mais provável para a outra parte interpretar desse fato, e só logo após isso, pense se vale a pena dizer o que está em mente. Dessa forma, conseguirá evitar lidar com críticas e diferenças não fundamentadas e não comprovadas por parte de quem, às vezes, terá mais intenção em te atrapalhar do que propriamente te ajudar no final das contas. Para você que ficou até aqui, peço que se inscreva em nosso canal e ative também o sininho de notificações para todos os conteúdos, por favor. Ademais, muito obrigado pela sua atenção, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.